Olá, nosso programa Dicas de Saúde, hoje tem uma entrevista aí para vocês, seguidores do Rio Mafra Mix. Uma entrevista maravilhosa que eu trouxe hoje, uma pessoa muito especial, que é a nutricionista Jaqueline Pinheiro. Ela que veio falar sobre um tema muito especial, que eu tenho certeza que vai ajudar você aí na sua alimentação saudável que está precisando aí controlar a sua alimentação e hoje a gente vai falar sobre um tema que agora em fevereiro a gente comemora o mês das leguminosas, né? tem o dia mundial das leguminosas, então ela vai explicar para todos nós como que é a importância das leguminosas em nossa vida, né? Na nossa alimentação, para nossa beleza, para o nosso dia a dia. Tudo bem, Jaqueline? Oi, Lucimara. Muito obrigada pelo convite. É sempre um prazer, né? Falar sobre alimentação saudável, a ciência que eu amo e que eu adoro né, levar para as pessoas esse conhecimento. É assim. Esses assuntos são assuntos interessantes. Aí eu trouxe um monte de coisa para te perguntar e um monte de assunto que eu tenho certeza que é a minha dúvida e dos nossos seguidores aí também. É, todo mundo é, ai, ah, compra abobrinha, compra tomate, compra batata, mas ninguém sabe o que, que é realmente leguminosa, Jacques. Visto. Uhum, então, é, esse mês né, das leguminosas vem justamente para a gente dar importância para esse grupo alimentar. Leguminosas é diferente de legumes, tá? Leguminosas é a família do feijão, tá? Então, é o feijão, a lentilha, o grão-de-bico, a ervilha, a soja, tá? Até mesmo o amendoim entra nesse grupo, tá? Então, são as leguminosas, então é, é diferente de legume, tá? Tem esse destaque porque justamente são sementes que ajudam muito na quantidade de proteína da nossa dieta. Tá? Então, é bem diferente de legumes, né? É, quando a gente uhum. fala em leguminosas, o que, que vem na é, cabeça das é, pessoas? Uhum. Batata, isso, é, uhum. cenoura, né? É, então, é leguminosas é, se lembrar do feijão e todos que são parecidos com o feijão. Né? Pra, isso é importante porque às vezes a gente não dá essa importância é, para isso na nossa alimentação, né? Sim, eu vejo as pessoas cada vez mais complicando as dietas, então achando que para ter uma alimentação saudável precisa comer coisas muito diferentes e muito caras e na verdade a dieta do brasileiro é uma dieta muito perfeita, né? a, a base né, da dieta do arroz e do feijão. É uma base que fornece proteínas, fornece a quantidade de minerais, ali, vitaminas suficiente para uma alimentação equilibrada. E as pessoas hoje têm medo de comer feijão, têm medo de, do arroz e feijão que vai engordar ou outras situações. Então, é importante falar desse grupo para a gente trazer para as casas, é essa ideia da dieta do brasileiro mesmo o brasileiro é come arroz e feijão né a nossa dieta mais típica né então a gente está fugindo muito dessa base né transformando esse almoço em lanches, transformando esse almoço em né, alimentação de rua né e na verdade é, preparar esse arroz e feijão é o básico que vai dar certo para manter a saúde para emagrecer para melhorar o intestino para tudo isso para melhorar a pele, claro. né? Para a gente ficar bonita. Uhum. E me diz uma coisa, qual a importância das leguminosas na nossa vida, Jaque? Isso. Então, as leguminosas, elas são fontes principalmente de fibras. Então, é, a casquinha, né? A casquinha do feijão, a casquinha da lentilha, você vai mastigar, né? Na, né? Obviamente. É importante mastigar, eu sempre falo da mastigação nela, né? porque não dá para engolir inteiro, então mastigar muito bem os alimentos, mas mesmo assim as fibras elas não se degradam. Então essas fibras vão ajudar lá na parte intestinal, vão ajudar a diminuir a absorção de colesterol, absorção de gorduras, vão ajudar na motilidade desse intestino, então ele vai funcionar melhor. E além das fibras, a, esse, essas leguminosas, elas têm muita proteína. Então, por exemplo, aquela pessoa que decide seguir uma alimentação vegana ou vegetariana, ela vai ter a maior quantidade de proteína na alimentação dela vindo dessas sementes. Tá? E, e já que quando você fala em proteína, né? por exemplo, falando, voltando também para assuntos de pessoas, né, que tem familiares acamados em casa, uhum. a proteína, ela ajuda a melhorar a cicatrização de lesões Sim, dessas uhum. pessoas, né? É, então... A proteína é a, a, o que todo que forma a nossa estrutura, toda a parte estrutural, então a tua firmeza muscular, né, a firmeza ali de pele, né, a função do, do, do, de cabelo, unha e tudo mais, a gente precisa de muita proteína. Então, é... Para se fechar proteína em uma dieta, o feijão aí, que é o mais comum da nossa região, o feijão preto, é, mas pode ser né, os outros, mas ele vai ter uma, uma importância bem grande para fechar a proteína no dia da, desse paciente. É, e me diz uma coisa, você poderia dar um exemplo, você já falou, mas mais alguns exemplos aí das leguminosas para nós entender, entendermos um pouquinho melhor? Uhum. É, a gente usa muito as leguminosas também para adequar a dieta em relação a ferro, tá? Então, aquelas pessoas que têm anemia ou têm é, uma tendência né, a ter a anemia, é o ferro mais baixo, então é muito importante o consumo de leguminosas, né, é, pelo menos uma vez ao dia. Então, o ferro acho que é uma das coisas que as pessoas mais lembram do feijão, né? É, entra também o zinco, tá? que também é um mineral bem importante para parte estrutural, né? para a nossa imunidade. Tá? Então, a, a, as, essas sementes também vão ter uma quantidade legal de zinco, além né, das fibras, proteínas, então ferro, zinco, complexo B. Tá? Então, ele é repleto de nutrientes. Tá? Então, se fosse para destacar, assim, para o pessoal memorizar, é, lembrar aí da proteína, né, lembrar da fibra e do, do ferro e do zinco. E me diz uma coisa, quais são as leguminosas mais conhecidas aí no nosso Brasil? Uhum. É, tem uma infinidade, né? na verdade a gente tem uma variedade muito grande no nosso país de leguminosas, é, então existem feijões de várias cores, né? Só que comercialmente no mercado nós não vamos ver tantos feijões coloridos, né? Então a gente vai ver na nossa região o mais comum é o feijão preto, né? Mas tem o feijão carioca, que é aquele marrom, tem o branco, tem o vermelho, a lentilha, o grão de bico, a ervilha, todos esses são né, os mais comuns da gente encontrar no mercado. Mas a variedade, então sempre que a gente encontra uma variedade, às vezes o pessoal ainda planta algumas variedades diferentes. A infinidade de variedades, de tipos de feijão que a gente tem no Brasil é impressionante, né? E pensando em propriedades, é, são muito parecidos, Sim. tá? Então, ah, eu, como, eu prefiro preto porque é, tem mais nutrientes. Na verdade, não. Entre eles, eles são muito parecidos na composição, tá? Tá. Me diz uma coisa, é, quais são as melhores leguminosas aí para a gente estar, é, né, é, adquirindo no dia a dia, né, uhum. e, e usando na nossa alimentação? Isso, a gente tem que cuidar com a questão ali de agrotóxicos, né, então se a gente consegue comprar direto de um produtor que né, usou, não usou veneno, tem toda essa questão do orgânico, o orgânico é difícil da gente encontrar, mas tem gente que produz e acaba separando uma parte dele que não tem veneno, isso seria bem legal, né? E a, não existe a melhor leguminosa, mas existe a melhor forma de preparo, tá? Então, preparar de uma forma em que esses nutrientes estejam disponíveis quando eu consumir. Então, é, feijão, grão-de-bico, é só lembrar como que a nossa avó fazia, né? Ela fazia com muita paciência. Então, ela separava os grãos, ela tirava as pedrinhas, ela tirava, né? O que não, não as partes ali que estavam estragadinha, e aí ela deixava de molho, tá? Então eu preciso deixar na água. Então você vai colocar numa bacia e vai colocar pelo menos duas vezes de água é, a quantidade de grãos. E aí, você vai deixar isso por pelo menos 12 horas, tá? É, porque aí. É, tanto o feijão vai cozinhar mais rápido, né, porque aí é, ele vai soltando, ali não vai ficar tão difícil o cozimento, vai economizar no, no gás, né, como também ele vai soltar todos aqueles gases que iriam soltar lá dentro, lá no teu intestino. Então, assim, eu elimino a formação de gases, o desconforto intestinal, é, fazendo a, a estratégia que nós chamamos de remolho, tá? O nome disso é remolho, tá? Então, mais do que, não existe a leguminosa mais importante, mas o modo de preparo. Tá. E aí o modo de preparo significa muito no nosso dia a dia, Sim, né? Uhum. Já que eu lembro assim até hoje, né, que as mães, é, minha mãe, né, é, minha avó, tudo, elas realmente né, é, escolhiam o feijão, uhum, não é isso que uhum, falava. É. Escolhiam o feijão uhum. né, à noite e deixava lá na bacia isso. de molho. É isso, então né? é, é uma coisa simples uhum. que se você for olhar lá, Atrás uhum. tem todo sentido. sentido na nossa é. vida, que a gente hoje acha, ah, só coloca o feijão é, ali. É desacelerar, né? Exatamente. É, esses dias, é, né, aconteceu de eu ir no restaurante e mordeu uma pedrinha no, no, no, no feijão, né? Eu pensei, meu Deus, será que eles abrem o pacote e põem na panela? E às vezes isso acontece na, na casa das pessoas, dá, não tem tempo, e abre um pacote e coloca direto, e não pode ser assim. Né, é, exige né, que você tenha esse pré-preparo, que você se conecte mais com a tua alimentação, então é desacelerar um pouquinho, né? E isso não vai tirar tantas horas da, da tua semana e dá para cozinhar aí bastante, e aí você trabalha com o congelamento, né? Já cozinhou então uma panelona lá de feijão. Agora você vai separar em porções, congela. E aí durante as semanas você tira o que você vai comer, né? E às vezes até pelo fato já aqui, que a gente observa, se você coloca direto na panela, ainda tem né, tudo que não saiu ali, Isso, ele fica. Uhum. E aí o que, que acontece? Você tem aquele desconforto. Uhum. Ah, eu não posso comer. Quando eu como feijão, eu fico com, é, com desconforto. Uhum. Mas ficou com desconforto por quê? Porque não foi preparado da forma adequada. Isso. E outra forma, então preparando dessa forma, também é importante a gente usar alguns temperos, como o louro, né, que ele também é digestivo, né, não sei se você já tomou chá de louro, Sim. já tomou? Ele é um digestivo excelente, então você colocar o louro no preparo do feijão vai tornar ele também mais digestivo, tá? Isso tudo tem sentido lá uhum, Vai lembrando tempos, da, da né, avó. de vó, de mãe, né? né, tudo uhum. tem um porquê, né. Sim. E me diz uma coisa, qual a diferença entre legumes e leguminosas? Uhum. Legumes é, vão ser ali aqueles, os vegetais, né, como a cenoura, a abobrinha, né, o chuchu, a couve-flor, o brócolis, então é esse grupo, então eles são bem diferentes, é uma questão de nomenclatura mesmo. Aham. Uhum. E me diz assim, é, hoje em dia existem né, os produtos aí no mercado, por que, que dizem leguminosas beneficiadas? Beneficiadas é o tipo de processamento. Então, no rótulo, ele vai ter várias indicações do tipo, aonde foi fabricado, né? Então, é o tipo de processo que ele passou na indústria, tá? Até ano passado, foi um ano que nos mercados apareceu o um feijão vendido, um feijão quebrado, um feijão de uma, é, digamos assim, um subgrupo, né? Uma categoria que era bem mais barato, mas era um feijão quebradinho, né? Então, a gente sabe que nutricionalmente não teria tanto problema, né, mas ele não tem a mesma qualidade, né, do que o feijão inteiro, né, Sim. então muda nessa questão do processamento, tá, do, de como que ele passou pela indústria. E como a influência das leguminosas hoje para a alimentação diária, né, porque hoje as pessoas, ah, eu não vou comer feijão por causa disso, ah, eu não vou comer lentilha por causa disso, mas o sabor é... Uhum. É muito gostoso, né? Tanto Sim. da lentilha, tanto do feijão. Então, qual que é essa influência para as pessoas na, uhum. na saúde delas? Eu vejo que você montar um prato, que nem eu trouxe aqui meu prato, né, Lucimara? Em que eu faço um prato em que tem a metade dele, 50% de vegetais e pelo menos aí 50% de arroz e feijão, né? Fazendo a combinação ali, você vai ter saciedade. Então, é, fazer dieta ou cuidar da alimentação não significa passar fome, tá? Você vai ver que você vai ter um volume adequado de alimentos, vai te sustentar, né? Vai te dar saciedade sem engordar, tá? Então, eu vejo que é, o maior benefício, né? Pensando nessa linha, seria a saciedade, né? Com todos esses nutrientes aí que a gente foi conversando. E assim, ainda é, muitas pessoas têm essa diferença, né? A gente está aprendendo aqui o que são o que é leguminosa, mas também tem as a oleaginosas. Uhum. O que, que tem essa relação entre as Isso. duas? A oleaginosa ela já é pensando nas castanhas. É aquelas é, que elas têm a, a gordura presente, né? Então, a castanha, nozes, amêndoas, né? Nós pecamos. Então, é, tudo que você vê que seja mais gorduroso ali, então é diferente de leguminosas, né? As leguminosas, feijão, lentilha, são sementes, né? E as castanhas ali vão ter essa quantidade mais representativa de gordura na alimentação. O amendoim não é oleaginoso não, ou é? É leguminosa. Leguminosa. <risos> Por isso que gera confusão, né? Mas ele é leguminosa. Então, como eu já falei, até a gente comentou, é um é um tema que nos chama a atenção, né? De uhum. qualquer nutricionista uhum. para falar para os seguidores, uhum. geralmente que tem esse Dia Mundial das Leguminosas, né? Por que, que ele é comemorado e algo tão importante no, no mundo da nutrição? Isso, justamente para fazer as pessoas valorizarem um alimento que é capaz de fornecer tantos nutrientes, porque senão a gente esquece dele, né? Então ele é importante, ele precisa é, a gente precisa talvez criar um momento para falar sobre isso, para justamente as pessoas retomarem nas suas vidas, Aquele básico, né? Isso que a gente falou ali de lembrar o que, que a avó fazia, né? De, desse momento ali de ter o feijão da semana prontinho, de experimentar um grão diferente como o grão de bico, que não é tão comum na nossa, na nossa região, né? Então, é, é, pra, é justamente para relembrar a importância de, desses alimentos. E assim, às as vezes, se você faz uma alimentação equilibrada, né? Já que a, assim, às as vezes, diminui até o custo, Sim, ele Do é uma gasto proteína. Mensal, né? Ele é uma proteína de baixo custo, né? Uma proteína né, é, que vai ajudar aí. A, a combinação entre arroz e feijão gera uma proteína muito disponível no nosso metabolismo, né? Então acaba sendo uma alternativa mais barata, né? para a dieta. Uhum. E me diz uma coisa, é, quais os alimentos que são legumes? Porque a gente fala da leguminosa, que você uhum. já falou, e ainda as pessoas, elas têm essa uhum. dúvida. Fala um pouquinho dos legumes pra, para as pessoas uhum. entenderem um pouquinho. Isso. O legume vai ser justamente esses ali que a gente vai, normalmente a gente prepara eles mais cozidos, né? como a cenoura, a abobrinha, o brócolis, né? que vai entrar nessa parte do prato aqui, tá? Né? não vai entrar junto com o, o feijão ali, então é o colorido do prato, vamos dizer assim, né? É o que vai dar cor para o meu prato, né? Lembrando, né, Lucimara, que às vezes as pessoas dizem assim: Ah, eu vou comer, eu como salada todo dia, mas ele come uma folha de alface e duas rodelas de tomate, e isso é todo dia, o ano inteiro. E eu brinco assim, que isso não é salada, isso é lembrança de salada, né? A gente precisa de saladona, né? E o que é a saladona? É uma quantidade grande de legumes e verduras nesse prato, tá? Que seria o que vai dar o colorido, né? Nesse 50% do prato, então metade desse prato de vegetais. Sabe aquele prato Duralex que todo mundo tem em casa que não quebra por nada? Sabe Sim. o marronzinho? Aquele é o prato perfeito, é a medida perfeita, né? Então, a gente faz metade desse prato de, é, de legumes e verduras, uhum. né? Que vai dar esse colorido e 50% ali é, com a, os outros, a outra divisão, como tá desenhado aqui, do arroz e do feijão. E a outra parte da carne. Realmente, hum? isso daqui, para quem é né que é levar um, uma dieta equilibrada dá uhum. né, para perceber guardar bem essa imagem isso, do prato uhum. para poder perceber a importância né um uhum. prato bem feito para consumir com sabor isso, com felicidade uhum. é. para ter saciedade na hora é importante né? isso né preparar um prato é, que com carinho, né, que ele fique bonito, né? Porque só você jogar uma comida ali, né, no prato, sem se preocupar com a aparência, com o corte, é, você não vai ter prazer nessa alimentação. Então a gente começa a ter uma alimentação saudável quando você olha e você tem vontade de comer, né? E aí para ter vontade de comer mais saladas e tudo mais, tem que se preocupar com o preparo. Né? Então fazer um corte bonitinho, ser bem colorido, de repente acrescentar mais sementes aí, né? semente de abóbora, semente né? pepita de girassol, chia, que também vão acrescentar muito mais fibras e gorduras saudáveis no prato. É, me diz uma coisa... É, existe o grupo das leguminosas? Isso, como é que uhum. funciona isso? É, antigamente, né, agora a gente não usa mais, né, mas tinha. lembra o desenho da pirâmide alimentar? Sim. Então, aquele desenho né, é, a gente trabalhava, mas hoje a gente trabalha mais com o guia da população alimentar. E nesse guia, então, a gente tem é, o grupo das leguminosas com indicação de consumo uhum. de uma a duas vezes ao dia. Tá? Então, é um grupo, né, é, que tem que estar presente no dia, né, e então de uma até duas vezes, dependendo ah, o total calórico da, da pessoa, do dia dela. Entendi. E, então, você já tinha falado um pouquinho das leguminosas, que ela, elas têm proteínas. Todas têm proteínas já? Sim, uh -huh. Tanto que o, os vegetarianos, né, precisam muito, né, então a gente inventa várias receitinhas, com, a, com as leguminosas, então bolinhos, almôndegas, é, pastas né, com grão né, grande bico, com feijão, com lentilha para ter bastante proteína aí na alimentação deles também. E me diz uma coisa, as leguminosas, é, quais são as mais consumidas aí no nosso país, Brasil? Uhum, é principalmente o feijão, né, ele é o, o mais lembrado. A lentilha, tadinha, fica no ano novo, né? O pessoal só lembra dela no ano novo como sinal de prosperidade, né? Porque ela tem, parece umas moedinhas, então o pessoal come ela como prosperidade pro ano novo, mas dá para comer o ano todo, não precisa... Começou em dezembro. E, e, e para o sabor, né? Porque às vezes as pessoas dizem, ah, eu não gosto muito da lentilha por causa uhum. do sabor, não. Mas se você melhorar com bastante tempero, Isso, né? Uhum. com acompanhamentos, fica uma delícia, é, com né? Com um orégano, né, com outros temperos diferentes, ele fica muito bom. E Cuidar o, com as gorduras, é, né? E não. o que a, as pessoas precisam aprender também é trabalhar com os temperos. Isso. Né, uhum. Que é uma, uma forma de, de diminuir o sal Isso, também, trabalhar né? trabalhar mais com ervas, não ficar colocando tanto caldo de galinha, né, tanta gordura, então trabalhar mais com as ervas. Existe uma erva, que o nome dela é erva baleeira, mas ela é vendida nas casas de ervas como caldo quinor, porque justamente ela, ela o sabor dela remete ao caldo de galinha, tá, então você coloca umas folhinhas dela no feijão, na lentilha, fica uma delícia e você consegue diminuir muito o sal, né, sem precisar de temperos industrializados. Porque o sódio, ele, ele é, retém bastante líquido no isso, corpo, aham, né? né? em excesso faz muito mal, né? Por isso que é importante a gente beber bastante líquido, né? Isso. A gente se alimenta bem, mas também beber bastante líquido. Uhum. E eu queria que você falasse um pouquinho assim alguma receita né para quem está em os nossos seguidores uhum. alguma receita simples com leguminosas aí para quem está pensando né na uhum. janta no almoço Isso. né no café da tarde porque também pode uhum. ser aproveitado né é. eu, você falando eu me lembrei de um momento que eu fui convidada para uma feijoada vegetariana eu pensei, nossa, como que vai ser, né? Então, eu peço que o pessoal dê uma olhada procure Ainda né? não vou lembrar todos os ingredientes agora, mas a feijoada vegetariana é maravilhosa. Você cozinha a cenoura, você cozinha a batata doce, vários desses temperos junto. E é, um, é aí um prato principal, né? Você pode servir como prato principal, fica muito delicioso. Então, o feijão pode ser servido somente ele com o arroz ali, mas também pode ser no prato principal se a gente colocar... Outras, outros alimentos junto também, né? Já que eu gostaria que você deixasse mais uma mensagem para os nossos seguidores uhum. aí do programa Dicas de Saúde e do nosso Rio Mafra Mix aí, uhum. porque a tua presença, assim foi muito importante aqui no nosso programa, uhum. no estúdio aí do Rio Mafra Mix, para passar mais informações aí para os nossos Isso. seguidores. Então, né, a mensagem que eu quero passar é que a nossa nutrição, a nossa alimentação não precisa ser algo difícil, algo complexo. Ela pode ser simples, ela pode ser básica, desde que você respeite alguns passos. Então, é, não espere o melhor momento para começar a melhorar a tua alimentação. Comece com o que você tem, né? E não espere a segunda, né? Começa hoje, a partir desse vídeo aí, né? Então, tome bastante líquido, comece a comer mais devagar, tire tudo que tenha muito açúcar da tua vida, então refrigerante, suco de pacotinho, né? e comece a incluir mais vezes aí as leguminosas, o feijão, né, o grão-de-bico. Experimente de repente, se você não experimentou algumas, alguns desses grãos, comece a experimentar. Né, você vai ver que vai surtir um grande efeito na sua saúde e você vai ver que pequenos passos conduzem a um grande resultado. Né? Então Não adianta, às vezes, a gente querer mudar tudo e não dar conta de dar continuidade. Então, comece com pequenas mudanças que você vai se comprometer aí ao longo dos meses aí desse ano. Muito obrigada, que uhum. Foi assim uma entrevista maravilhosa. Ah, obrigada. Dicas muito uhum. importantes aí para os nossos seguidores, né? Sobre as leguminosas. Eu deixo em aberto um outro convite. Que você seja bem vindo aqui no nosso programa Dicas de Saúde. Ah, muito eu... obrigado, obrigada. né? E o nosso programa vai encerrando, vai chegando ao final. E nós voltamos a semana que vem com mais um programa Dicas de Saúde. Preparado, ó. Com muito amor e carinho para você, seguidor do Rio Mafra Mix.